E aí pessoal, agora aqui eu vou estar ensinando pra vocês como que vocês podem ganhar seguidores no seu Instagram, Instagram enfim, do jeito que você quiser falar, ok? Aqui a gente tem o um botão ENTRE, que você clica pra entrar, e caso apareça é um erro né, depois que você clicar aqui chamado FORBIDEN, sei lá que merda é essa, que é esse errinho que vocês estão vendo aqui, vocês as cliquem nesse, nessa frasezinha aqui, ok? Mas, isso nem sempre ocorre, enfim aqui a gente tem o Enter, vamos clicar em entrar então eu vou fazer aqui o login com a minha conta ok, normalmente e depois vai ser solicitado para autorizar um, um aplicativo, a gente clica em autorizar e a gente vai ter que selecionar entre fake e real como sua conta é real a gente clica em real, quando você quiser, né? é opcional também quiser adicionar uma conta fake, basta você clicar em fake e aí prosseguir o cadastro ok aqui a gente tem um real então a gente clica aqui em autorizar aplicativo, vai abrir uma caixinha a gente clica em autorizar novamente copia o link que está aqui e cola nesse campozinho aqui então a gente marca que concorda, ok caso você não concorde você não pode utilizar é, marca que concorda, então clique em continuar para continuar o cadastro, ok? Lembrando que tem uns avisos ali que é importante de ler. Eu só não vou ler aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ok? É, então aqui a gente tem a opção de ganhar likes aqui em cima e aqui embaixo de ganhar seguidores, ok? E aí, basta que a gente clica em ganhar seguidores aqui. E só lembrando, ok? Uh, aqui no perfil eu tenho 2.151 seguidores, ok? E se a gente for atualizando, esse número já vai subindo uh, direto, ok? aqui Já é a segunda vez que eu estou gravando, então pode ser que agora ganhe um pouco menos, porque às vezes isso acontece, ok? mas aqui você pode ver que pelo menos 10 seguidores eu já ganhei ok e se a gente for atualizando a gente vai ganhando alguns, mas isso daqui é só pra ver você não precisa ficar fazendo isso não logicamente basta aguardar aqui o processo do, do carregamento e eu volto quando tiver concluído Então, aqui concluiu já, você conseguiu mais 25 seguidores na sua conta e a gente pode dar um F5 aqui e ele ficou com 2162. Eu tinha 40 e pouco, se não me engano 140 e pouco, mas até eu clicar aqui em perfil eu acabei ganhando alguns, OK? Mas enfim, acho que deu pra vocês verem que pelo menos aí, né, que vocês conseguiram ver, eu ganhei 10, sendo que eu tinha um menos de 151 na conta, OK? Então quando eu cliquei aqui em perfil já tinha ganho alguns, porque tem um tempo, tá? Enfim. Então é isso. Vocês vão ganhar seguidores por aqui e você pode repetir esse processo no dia seguinte, ok? Então é isso, espero ter ajudado e até um próximo vídeo.